Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com cada um em suas casas. Estamos aqui reunidos em espírito para falarmos, conversarmos e estudarmos a palavra do Senhor. E em conjunto com o Espírito à frente, nos trazendo as revelações que o Senhor tem para cada um de nós na noite de hoje. Queria pedir licença para iniciarmos o estudo orando para invocar o nome do Senhor, para que Ele esteja à frente de todos nós. Senhor Deus amado, nós queremos nessa noite te louvar, te engrandecer, reconhecer que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Criador de todas as coisas, reconhecer que Tu és Senhor e Tu somente és Senhor, Tu és o Eu Sou. Nós queremos aqui, Senhor, louvar o Teu nome porque em algum momento em nossas vidas, nós fomos chamados para perto de Ti. Fomos buscados, Senhor, no mundo. Fomos resgatados por meio do Teu Filho, Jesus Cristo. E nós queremos Te agradecer e orar pedindo para que Tu construa um coração grato dentro de nós, Pai. Nós Te damos toda a autoridade para que a Tua Palavra, nesse momento, seja guardada, selada e trazida segundo o Teu Espírito. Para que sejamos edificados sejamos acrescentados por meio da vida que há em ti, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos a ti esse momento, que tu possa trazer luz às palavras que nós vamos ler e falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de iniciar esse estudo falando de uma palavra que está em Salmos. Gostaria de convidar os irmãos para lermos juntos o Salmo 92. E eu vou ler alguns versículos do Salmo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos que profundos. Amém. Também queria ler com os irmãos, no capítulo 100 de Salmos, vou ler o Salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o um nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Eu queria... Eu estava orando e queria compartilhar com os irmãos sobre o que o Senhor queria trazer nessa noite por meio do estudo. Porque muitas vezes a gente fica na dúvida se é algo que eu estou meditando, ou é algo que é, eu escutei ontem, que o Senhor estava falando comigo ontem. E, e hoje de manhã o Senhor me confirmou quando eu abri uma palavra que falava sobre gratidão. E... Eu estava pensando semana passada, que quando eu fui chamada, o que, que eu ia falar. A gente sempre fica muito é, querendo muito que a vontade do Senhor prevaleça e, e seja a vontade do Senhor. Porque muitas vezes a gente pode até confundir né, a nossa vontade com a vontade do Senhor. Mas ficou bem claro que o período do ano que nós vivemos e as coisas que experimentamos ao final de um ano sempre nos levam a... Pensar e meditar sobre um ciclo que está se encerrando. E quando a gente pensa e medita no Senhor, é inevitável que não venha e não brote um sentimento de gratidão por tudo que vivemos durante 365 ou 4 dias do ano, 24 horas do dia, durante tantos dias com o Senhor junto. A gente passa ano, e, e passa mês, e passa depois ano de novo, dia, mês, semana, e a gente esquece que foram muitos dias. Para o Senhor pode não ser muito, mas para a vida terrena é bastante. Um ano inteiro na vida de uma criança é, é, faz muita diferença na vida dela. Uma criança de um ano, ela cresce e ela desenvolve em um ano, em 365 dias, muito mais do que nós, adultos. Então, um ano na vida da gente muda muitas coisas. Circunstâncias se levantam, nós temos desafios diários que não tínhamos no ano passado, nós temos novidades, nós temos circunstâncias novas, nós temos filhos crescendo, nós temos trabalho, às vezes, mudando, mudando de cidade. Muita coisa acontece em um ano. Na minha, na minha vida foi assim, nesse ano muitas coisas aconteceram e eu busquei no Senhor agora até para compartilhar, porque muitas vezes a vida da gente é, não faz diferença na vida de alguma pessoa, mas pode fazer na vida de outras. E na minha vida, esse ano Deus moveu muitas coisas. E eu mudei de endereço, a minha filha foi morar em outro país, a minha filha menor cresceu e está virando de fase. Ela está se despedindo um pouco da infância. Então, muitas coisas foram é, importantes que aconteceram esse ano. E o Senhor esteve comigo todos os dias do ano. Foram dias bons, mas também teve dias ruins. E essa é uma época do ano que a gente chega, né? Dezembro. É uma época que nós temos muitas muitos encerramentos, muitas comemorações. E é um, é um momento sim de agradecer e buscar no Senhor, registrar no Senhor o quanto a gente dá graças por Ele estar conosco e nos manter aqui de pé todos os dias. Se você parar para pensar, todos os dias de manhã você acordou, todos os dias de manhã você despertou de um sono de 6, 7, 8 horas. Quando nós vamos dormir, nós não pensamos no amanhã, quando é que nós vamos, se nós vamos acordar ou não. Se você parar para pensar, você respirou todos os dias desse ano. Você teve momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos acompanhados, momentos sozinhos, momentos de questionamentos, de dúvida, de muita fé, de pouca fé. E chega essa época do ano, eu tenho encontrado no Senhor uma meditação para reunir tudo aquilo que eu passei, colocar na presença do Senhor e render graças a Ele. A palavra diz que nós devemos render graças em todas as circunstâncias. Eu confesso que algumas vezes render graças na, numa circunstância de dor é bastante complicado. Ainda preciso exercitar a gratidão quando estou passando por desafios dolorosos. Mas eu creio que o Senhor sabe da minha dor, e sabe como ele vai me ensinar a ser grata em momentos de dor. Assim, um exemplo de Paulo, quando estava numa circunstância bem difícil, né? na prisão, ele começou a cantar louvores. Eu não sei onde ele recebeu uma graça, mas eu peço a Deus que ele me dê essa graça para que no próximo ano eu possa crescer nessa área. Não desanimar frente às circunstâncias, como o Salmo 112 diz que aquele que está no Senhor... Ele não se abate com as notícias más. A reação do nosso coração, ela demonstra ainda um, o que, que há no nosso coração. Então eu queria falar um pouco sobre gratidão e como a gratidão se expressa na palavra. A palavra de Deus é verdade. É uma verdade com Espírito. Ou seja, ela entra de, dentro de nós e ela não é só uma palavrinha que entra para dentro de nós, ela é uma palavra com vida e ela toca o nosso espírito e ela tem capacidade de mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas emoções, ela tem capacidade de curar, ela tem capacidade de fazer crescer o Espírito Santo que está dentro de nós, então ela é muito importante sim na nossa vida e por isso eu queria ler para vocês em Hebreus, a palavra faz essas coisas está escrito aqui e é importante nós registrarmos Hebreus 4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 todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então aqui nesses dois versículos, Deus informa para nós que a palavra dele, quando entra dentro de nós, ela toca a gente. Ela não passa assim simplesmente por dentro e sai. Ela vem, entra e ela toca partes de dentro de nós e ela faz cortar certas coisas. Ela separa aquilo que não é bom e aquilo que, que é bom. Aquilo que vem do reino, ela vem e registra e mantém e sela. E aquilo que não vem do Senhor, ela descarta. E ela abre uma luz. Uma luz é acendida dentro de nós. Ela abre uma janela dentro da nossa mente para a gente entender que aquilo que não está dentro do reino precisa ser voluntariamente por mim rejeitado. E diante dessa palavra nós podemos uh, acessar várias palavras que falam sobre como Deus nos instrui sobre a gratidão. A gratidão é um sentimento, mas é também é uma ação. A gratidão é algo que desperta meio que involuntariamente dentro de nós. Você não escolhe muitas vezes sentir gratidão. Quando você recebe um, uma dádiva... Deus resolve algum problema seu, algum amigo ajuda você a resolver um problema, você é curado de alguma doença, ou você recebe um presente, ou você consegue adquirir algo que você estava precisando muito, automaticamente o seu coração, o meu coração, ele é como se ele abrisse ou ligasse um botãozinho que libera uma sensação muito boa. Muitas vezes a gente confunde isso com alegria. A alegria vem junto com a gratidão. Mas a gratidão é um sentimento de reconhecimento que algo foi feito por mim, foi feito por você. Muitas vezes é fruto do meu trabalho, do seu trabalho, mas o trabalho não vem se o Senhor não quiser. Então, a gratidão é um dom de Deus também, porque eu não escolho ser grata. É, é algo muito bom que Deus derramou e desperta dentro de nós. O universo inteiro sente gratidão. As pessoas que não creem em Jesus, as pessoas que não creem em Deus, elas involuntariamente são gratas também. Então isso é um dom que Deus derramou sobre todas as criaturas que Ele criou. E a gratidão, dizem que, é um dos sentimentos que eleva a gente. Deixa a gente com a pele mais bonita, deixa a gente com mais humor, bom humor, deixa a gente menos triste, menos amargurado. A gratidão é como se fosse também um músculo que precisa ser exercitada. Então, quando eu percebo que eu não estou sentindo gratidão, ou estou num período da minha vida em que eu sinto ingratidão, por meio da insuficiência, quando eu acho que muitas coisas me faltam, a gente precisa ligar um alarmezinho para lembrar tudo aquilo que eu já tenho, aquilo que Deus já me deu, em primeiro lugar, a minha vida. Em segundo lugar, a salvação para viver eternamente são duas coisas que por si só né resolveriam a gratidão e por meio da palavra a gente percebe quão importante é manifestar essa gratidão eu eu estava estudando a palavra estava estudando o evangelho de Mateus e de Lucas e cheguei a uma conclusão que que a partir do evangelho a partir do anúncio das boas novas o evangelho de Cristo cresceu na terra. Isso foi muito bom para todo mundo, até chegar à minha vida e a sua. Então eu creio que o anunciar por si só a palavra, anunciar aquilo que Deus faz na nossa vida, já é uma forma de manifestar gratidão, entre outras formas. Mas a palavra nos instrui que a gente precisa buscar a gratidão e a gente pode buscar a gratidão por meio da oração também. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, vamos ler juntos. Colossenses 3. Colossenses 3, do 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sedes agradecidos." A palavra diz lá em Salmos, muitas vezes, como Davi é, venceu várias guerras, venceu desafios, como ele manifestava a gratidão dele. Ele entoava hinos, ele, ele era um compositor, então ele compunha hinos. Era uma manifestação da gratidão dele, louvar a Deus. E nos louvores que ele escreveu, inspirados por Deus mostra tamanha gratidão que ele tinha por Deus e esses louvores estão até hoje conosco, tamanha gratidão de Davi que ela se estendeu até os dias de hoje que nós conhecemos e que nós quando lemos os salmos nós nos alegramos e nós somos movidos pelo Espírito para louvar e agradecer também então ele foi um instrumento maravilhoso na mão de Deus ao ponto de me alcançar muitos e muitos anos depois da vida dele. Então, Deus nos convida a louvar e engrandecer o nome dele como uma forma de gratidão, de manifestar a gratidão. Nós ensinamos desde pequeno aos nossos filhos a agradecer. É, eu lembro desde pequenininhas, minhas filhas, quando ganhavam um presente, a primeira, a primeira preocupação que eu tinha era dizer, agradece. Vai ali e fala muito obrigado. É uma educação que a gente dá para os filhos. E nós temos essa preocupação de que os nossos filhos não sejam mal educados. Porque no mundo, a ingratidão é vista também como algo ruim. Então, as pessoas esperam muito obrigado. As pessoas elas parecem que estão instruídas internamente a receber o agradecimento. E isso não é por acaso, porque justamente todos nós recebemos o dom da gratidão e o dom do agradecimento. Enquanto tivermos boca, nós podemos sempre agradecer. E isso faz muita diferença. Então, às vezes é um muito obrigado, muito obrigado por abrir a porta, muito obrigado por esperar eu entrar dentro do elevador, alguém segurar o elevador, muito obrigado por alguém dar a vez no trânsito, um muito obrigado por... O carro parar enquanto eu estou atravessando a faixa de pedestres. Muitas vezes a minha filha fala assim, mãe, mas se existe a faixa de pedestres, por que, que eu tenho que agradecer o motorista que parou? Por quê? Porque é voluntário o meu agradecimento. Eu sei que a regra diz que você precisa parar e esperar o pedestre passar. Mas é voluntário da minha parte, eu gosto de agradecer. Não é algo ruim. Não é algo ruim. E isso a gente precisa ensinar os filhos. Toda manifestação de gratidão é bem-vinda. Ninguém diz, não quero gratidão. Ninguém diz, não quero agradecimentos. Quem diz, pode estar manifestando, talvez, o um sentimento de orgulho. Mas não cabe a mim falar sobre isso hoje. Hoje eu gostaria de falar sobre o fato da manifestação de agradecimentos, manifestação de gratidão acontecer na prática na nossa vida. Porque muitas vezes a gente ensina os filhos, a gente é ensinado na infância, mais tarde, mas a gente perde a prática e acha que os outros devem algo para a gente. E o um mundo com mais gratidão, até meio falado em vários lugares, o um mundo com mais gratidão é um mundo melhor. Manifestação de gratidão. Eu queria ler também com vocês, primeiro Tessalonicenses 5,18. Que fala assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, render graças, agradecer, é uma vontade de Deus. Essa vontade foi transferida para nós e ela está sendo lembrada aqui na palavra. Ela nos convida a nós irmos de encontro a ela. Às vezes é um esforço que nós temos que fazer. Às vezes é um sentimento que não brotou na hora mas que eu preciso lá visitar. Não, eu tenho o Senhor e Ele me ensina a ser grato, em todas as circunstâncias. Às vezes, eu gostaria de falar sobre manifestação e expressão de gratidão, às vezes a gratidão pode ser expressa por um abraço, uma manifestação de carinho, de afeto. Eu estava escutando, vendo um filme esse final de semana que falava sobre isso, e que quantas vezes nós esquecemos de abraçar os nossos filhos e agradecer que eles têm vida, que eles estão conosco, que eles estão bem e que eles são os nossos filhos. Então a manifestação de gratidão também por meio de abraços e de palavras que exaltam no sentido de dizer como você é importante para mim, você faz diferença na minha vida. Como a minha filha, as minhas filhas fazem diferença na minha vida, todo dia eu tenho mais alegria por conta delas. E elas, bastam elas viverem elas não precisam fazer nada. E no momento que eu me lembro disso, além de agradecer ao Senhor, eu busco manifestar algo, seja uma mensagem de texto, seja uma cartinha, ou seja um abraço, pegar na mão, puxar para perto e dizer eu te amo, são coisas que passam assim ó, na nossa vida. E as crianças e os filhos crescem e a gente podia ter manifestado mais gratidão pela vida deles. E com isso eles também se sentem mais amados. Muitas vezes a gente pode expressar a gratidão é, com um presente ou uma retribuição. É, a gente no final do ano gosta de retribuir para as pessoas que nos ajudaram muito durante o ano. E isso sim é uma alegria. É uma alegria poder retribuir de alguma forma, com algum chocolate, de mostrar, ó, oh, você é importante para mim, você me auxiliou, você esteve comigo. Seja um médico, seja é, o porteiro da, da escola da minha filha, é, as professoras, todos aqueles que acompanharam e foram importantes, eu quero manifestar gratidão pela vida deles. Como é que eu faço isso? Se eles não sabem que eu sou grata, eu posso falar ou posso, né, Dá uma lembrancinha. Isso faz muita diferença na vida da gente. Se você pensar em você mesmo, no trabalho que você mesmo tem, quando você recebe é, um reconhecimento, aquilo é uma sensação muito boa. Dizer, estou no caminho certo, estou fazendo as coisas certas, por isso vou continuar, por isso quero continuar. Apesar das circunstâncias, às vezes, não ser tão boas. Também... É, a cantar louvores ao Senhor é uma manifestação de gratidão. Então, quando a gente vem aqui na igreja, assim como os Salmos fala que Davi cantava, Davi exaltava o nome, convidava para exaltar o nome do Senhor, era a manifestação dele diante de todos os feitos do Senhor. A gente não pode mandar um presente para Deus. A gente não pode mandar chocolates para Deus. A gente canta, a gente engrandece o nome do Senhor. E Ele se agrada. A gente ora e Ele recebe a nossa oração. A comunhão com o Pai está acontecendo. E o coração do Senhor se alegra. Então, é, é um caminho de duas vias? É um caminho de duas vias. A palavra gratidão, eu peguei até o conceito dela. Fala muito sobre o início dessa palavra, que é uma, uma palavra grega, de origem grega. E também ela é muito usada na Bíblia. No Novo Testamento tem mais ou menos 110 vezes que fala sobre graças, render graças, ter gratidão, ser grato. E no Antigo Testamento é no mínimo o dobro de vezes. Isso mostra para gente que ser agradecido, é, manifestar agradecimento é muito importante. Na vida do Senhor e com o Senhor. E a presença da gratidão dentro da nossa vida, ela é muito, muito, muito boa. Então, todo dia de manhã, eu moro agora num lugar onde... Onde parece um sítio, e eu escuto os, mais os passarinhos. E eu morava num apartamento na cidade. Também tinha passarinhos lá. Mas onde eu moro agora, tem muito mais passarinhos. Então, eu escuto eles muito mais. E eu aprendi nesse último ano, que foi o primeiro ano que eu estou morando nesse lugar, o quão Deus é grande e maravilhoso na natureza. Eu relembrei coisas que na minha infância eu vivia e eu era muito alegre por conta dessa vida no, no sítio, na, no, na chácara dos meus avós, a convivência com meus avós que estavam sempre quase no sítio e isso me trouxe muita alegria no coração. Então esse final de ano, por conta dessa minha vivência nova, eu tenho agradecido muito a Deus por poder escutar os pássaros todo dia de manhã, e são muitos pássaros, são de tudo que é tipo, eu ando até pesquisando para saber o, o nome deles, porque tem uns que eu nunca vi na vida. E agora com a primavera, eles se multiplicaram, então o canto deles chega a assim, ser uma coisa que tu não consegue entender quem é quem que está cantando agora, é como se fosse um coral mesmo. Então, todo dia da manhã eu tenho aprendido a louvar o Senhor pelo fato de, de existir, existirem os passarinhos. E também agora no verão a gente pode ver mais a criação do Senhor, porque o verde é mais verde, o, o brilho das coisas é mais brilhoso, o sol está mais intenso, as cores das flores estão espetaculares, o vermelho é mais vermelho, o laranja é mais laranja, o céu é, é muito azul, então é é muito bom. E aí Deus nos leva para quê? Para registrar isso e lembrar o quanto ele é bom. Ao mesmo tempo, a gratidão é boa para dentro e para fora. Como a obra de Deus é perfeita em tudo, né? Porque nunca é só uma via, são sempre duas vias. Deus tem prazer na nossa alegria, prazer na nossa gratidão. Eu gostaria ainda de ler mais uma palavra Eu gostaria de ler em Lucas, o quão importante é nós buscarmos no Senhor, nos alimentarmos do Senhor, para que o nosso coração possa lembrar dessas coisas mais facilmente. Então Lucas 6 diz assim, Lucas 6. Se há mais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga Será grande o vosso galardão E sereis filhos do Altíssimo Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai A palavra de Deus nos instrui que a gente deve buscar nele Essa força para amar os inimigos Essa força para amar, inclusive, os que são ingratos Porque Ele ama e quando eu li hoje de manhã uma palavra que eu abri quando eu acordei, que falava que uma, uma árvore que dá um fruto não pode dar outro fruto. E que nós não podemos falar daquilo que o nosso coração não está cheio. Então, voluntariamente ou involuntariamente, quando eu não estou cheia do Senhor, quando eu não estou buscando o Senhor, as minhas palavras e os meus atos acabam sendo... Nada do Senhor, ou pouca coisa do Senhor. A minha preocupação hoje é encher o meu coração para que as minhas palavras saiam de maneira natural, maneira muito automática, só do Senhor. Quando eu falo do Senhor, eu falo geralmente de uma alegria, eu falo geralmente de um amor, de uma natureza que eu quero que todo mundo experimente. Quando eu falo e comento é, sobre o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus fez na minha vida, eu voluntariamente, naturalmente, estou engrandecendo o Senhor. E é uma maneira de ser grata ao Senhor. Porque Ele realmente tem feito grandes coisas na minha vida. Ele formou uma família na minha, na minha casa, ele, ele construiu uma família. E tudo aquilo que a gente semeia, é, a semeadura é voluntária, como a gente já fala aqui, mas a colheita é obrigatória. Então, no momento que a gente semeia injustiça, a gente vai colher o quê? A gente vai colher injustiça. E muitas vezes na minha vida eu, eu semeei injustiça. E eu colhi injustiça. Mas quando a gente semeia alegria, perseverança, quando a gente se, se, semeia por vontade própria, um esforço de ir para trás, dar a minha vez, eu vou colher outras coisas que são do Senhor também. Então se você na sua família está colhendo alguma coisa hoje, que você não sabe se consegue ser grato ou não, a partir de hoje tome uma decisão para semear, de maneira que você possa ser grato ao Senhor, pela colheita boa que você vai fazer. Eu me refiro muitas vezes à nossa meditação de final de ano, fechamento de ciclo, fechamento de um ano a mais na sua vida, e na minha vida das coisas que você já percebeu que não são boas e que dão errado. Por exemplo, tempo com os filhos. Você tem uma agenda, eu tenho uma agenda, e muitas vezes a prioridade é a agenda que não são os filhos. Aí você tem um tempo, mas você não tem aquele tempo todo, aí você dá migalhas para os seus filhos. Aí, eu estou lá sem tempo e quando eu tenho tempo, estou cansada. Então, meu tempo cansada com as minhas filhas também é ruim. Pode ser só um registro de tempo, mas não é, não é de qualidade. Eu vou colher coisas que eu não vou gostar. Esse é o momento, por exemplo, dentro da nossa vida com Cristo, vida com os filhos, de semeadura. Não importa é, a idade que seu filho ou sua filha tem. Semeie. Semeie com qualidade. A colheita vai vir com qualidade. Não pense só na colheita, mas pense naquilo que o Senhor está te instruindo e o amor que você quer dar e quer receber dos seus filhos. Eu gostaria muito que nesse final de ano você registrasse as coisas boas desse ano, como eu tenho buscado. Tirasse um tempo para escrever num caderninho aquilo que foi, foram os pontos bons desse ano. Registrar para o Senhor a gratidão ao Senhor por esse tempo bom e também registrar a gratidão pelas dificuldades e as circunstâncias adversas que surgiram na minha vida e na sua. E encerrar um ciclo para abrir um novo ciclo. Nós conhecemos e a palavra também fala de estações, que a nossa vida é cheia de estações e agora vem uma nova estação, um novo ano, novas circunstâncias, nova idade. O tempo está passando. As coisas vão correndo, o tempo é mais curto hoje, nós sabemos disso. As 24 horas de 1980 são diferentes das 24 horas de 2022 e vão ser diferentes das de 2023. Isso significa que você, quando começar a se dar conta, pode ser tarde demais. Mas hoje nós temos a oportunidade de botar as coisas mais em dia. Então eu te convido a fazer isso na sua vida, a... Tirar um tempo sozinho e talvez os casais possam é, conversar entre si sobre aquilo que foi bom, que foi proveitoso nesse ano e aquilo que precisa mudar no relacionamento para o próximo ano. A comunicação é tudo dentro de uma família e o Senhor quer comunicar dentro da nossa família. Eu convido você a fazer também esse registro e selar para trazer à memória as coisas boas que o Senhor. Já fez por você e por mim. E lembrar nos dias ruins. Para trocar os pensamentos. Naquele momento em que a angústia e a ansiedade vem. Oh, mas o Senhor já fez isso por mim. Já, já venceu outras circunstâncias muito mais difíceis. Agora eu vou sentar no colo do Senhor. E vou lembrar das coisas que Ele fez já por mim. E eu convido a você a criar essa, esse hábito. De manifestar a gratidão em todas as circunstâncias e manifestar essa gratidão com prática então vamos abraçar, vamos agradecer vamos registrar para os outros aquilo que nos faz bem aquilo que nos fez bem um encontro que foi bom no outro dia manda uma mensagem e avisa nossa, gosto tanto de passar tempo contigo muito obrigado por ser meu amigo para o seu pai, para sua mãe para seus avós, para os seus netos é sempre tempo de registrar que você ama, que você teve bons momentos com aquela pessoa. Aquilo vai ser uma troca muito boa. Não é pela troca, mas é a prática da vontade do Senhor. E tudo volta para gente quando a gente é, entra nesse caminho da prática da vontade do Senhor. Eu gostaria de orar e agradecer por esse tempo com o Senhor. Peço a todos que fechem os olhos. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo sentimento de gratidão que Tu desperta em nós, que nos faz bem e obrigada por tudo que Tu tens derramado sobre a nossa vida, os nossos dias, a nossa família, nosso trabalho, os nossos amigos, aquilo que Tu tens construído dentro de nós, aquilo que Tu tens curado que possamos anunciar mais as Tuas curas. Que possamos distribuir mais informação sobre aquilo que Tu tens feito na prática na nossa vida. Nós abrimos o nosso coração para que Tu entre, Senhor, e nos mostre isso. Que Tu coloque a Tua luz para que as trevas que ainda existem dentro de nós possam ser dissipadas. Aquilo que está sujo possa ser limpo para que o bálsamo do Senhor se derrame dentro de nós. Nós queremos pedir perdão por todos os nossos pecados, os nossos atos falhos, tudo aquilo que saiu pela nossa boca, pelas nossas mãos, pela, pelo nosso comportamento no dia de hoje. E oramos pedindo que Tu nos dê, Senhor, agora, nesse momento, uma porção extra, Senhor Deus, da Tua graça. Torna, Senhor, o nosso coração, um coração cada dia mais grato a Ti, disposto a render graças a Ti a reconhecer a Tua presença em nossas vidas e saber que sem Ti, sem a Tua presença, nada somos. Louvado seja o Teu santo nome. Amém.